Desde 2012, uma parceria entre o TEAR e Escolas da Rede Pública tem possibilitado a mais de 4.500 crianças participarem de atividades de arte, educação e mediação de leitura nesse quintal, em diálogo direto com o currículo escolar. Oh! O Escola Valtear recebe em média 12 turmas de escolas públicas por mês aqui no nosso quintal. Para continuar recebendo esses grupos, precisamos atingir a meta de 32 mil reais para fretar os ônibus. Só, só falta, falta ônibus. ônibus. É, a, gente, a, gente a gente sobe foi... nas árvores, vê um de frutas. Foi muito incrível. Eu nunca fui num lugar assim. Calvary, só falta.